daquele Grinch que a gente desenhou ali ano passado, eu acho. Eu vou redesenhar ele aqui, talvez um pouquinho diferente, mas a ideia é produzir um pequeno ícone que daria para ser usado aí como um dos produtos de entrada dentro do mercado de artes comissionadas. Você já ouviu falar das comissões, dos commissions que o pessoal gringo paga em dólar e você pode cobrar preços muito interessantes. O ícone é um dos produtos mais baratos, então eu acho que ele é uma forma legal de você entrar nesse mundo e eu tenho Feito isso também. Eu já, tô, eu já senti que já fiz o suficiente para começar a aumentar esse valor aí em breve. Eu vou contar os resultados desses experimentos. Pra vocês, certo? Então aqui eu vou usar o meu novo pacote de brushes que você já conhece, se você viu a última live lá na plataforma roxa e também se você acompanha o discord do canal, o link para download eu vou deixar aqui na descrição deste pacote novo de brushes que são todos originais exceto esse ponto de fuga aqui, certo? Então vamos desenhar um novo grinch numa nova pose aqui é, e vamos Bater esse tempo aqui, certo? Vamos começar esse negócio? Você está pronto? Ah, vamos lá. Pim! Começou! Ah, meu Deus do céu! Eu não sei, eu, go eu gosto dessas poses Mais assim, sabe? Que o narizinho tá Mais ou menos aqui embaixo, a gente tem acesso A um dos olhos aqui, e aí a gente consegue Fazer uma, uma cara mais Mais malvada aqui pra ele Pose mais, bem mais Forçada, né? Assim, no sentido de De cima pra baixo, talvez esteja forçado Demais até, eu acho que dá pra gente Cogitar, dar uma aumentada Nisso daqui, talvez um pouco mais De testa, é, é importante que O, o, o focinho do, do Grinch não é tão grande assim, né? Parte da ideia aqui é que ele é mais fortão Então vamos ver o que que... que que acontece Eu tenho gostado muito de rascunhar com um brush bem grosso Que nem esse Um pincel bem grande é, eu, tenho, eu tenho sentido algumas, alguns benefícios Como o pincel é grande, você não foca tanto nos micro detalhezinhos E você consegue rabiscar de forma mais eficiente Algumas coisas mais soltas eu, eu tenho sentido essa Essa predisposição no meu traço Quando eu tô fazendo algo assim É como se eu não conseguisse pensar em detalhe é, Tão logo Ou se eu penso em detalhe É um detalhe que dá pra ser legível Nessa distância, Não, tá muito scooby esse beiço assim, né? Eu queria uma cara mais malvada pra ele Talvez a gente consiga fazer uns dentes aqui pra ele assim Eu tô achando que isso aqui vai ficar um pouco mais furryzado do que talvez poderia é, A ideia era que a gente teria um tapa-olho nele, né? Então eu acho que eu vou inverter esse desenho Vou aumentar ele um pouquinho aqui pra cá Hum, eu gosto disso daqui. E vamos botar aquele tapa-olho daqui pra cá, assim. O meu, o meu medo era que ficasse muito parecido com aquela referência. Eu não queria que ficasse idêntico à referência, né? Eu queria que fosse algo novo ali em cima daquilo. Uma cara uma cara bem, bem sádica, assim, eu acho que fica legal pro personagem do Grinch. Caralho, isso aqui tá, tá meio demais até, né? Quem sabe umas zona mesmo atrás. Eu ainda sinto que dava pra dar uma, um, um ganho aqui nesse cachecol. Cachecol, sei lá o que que é isso nessa né? parte aqui da jaqueta. Essa parte branca aqui da jaqueta. Só, acho que só da gente ter um, uma, uma indicação aqui de pescoço já vai fazer toda a diferença. Essa, essa dobrinha aqui, ó. Nossa, que coisa horrorosa. <risos> ok, uma coisa que eu tenho descoberto, né? Tem é, é, nesses personagens hiper estilizados assim, quando você brinca com essa relação de tamanho de olho e nariz, parece que fica mais fácil você criar um personagem mais másculo e medonho e outro mais fofo, né? O olho, o tamanho de olho é muito importante nessas horas. Vamos tentar bater um, um liquify aqui e ver só o que que acontece. Quem sabe aumentar um pouco mais esse, esse sorriso é o, é o grint com problemas esse daqui, gente não, não se engane, tá bom? E agora vamos fazer a segunda etapa desse esboço é a fazer aqui um narigão pra ele Cortar ele no meio Aqui eu acho que dá pra gente fazer até uma... Sei lá, vamos fazer umas bo uma bolinha assim fazer um negocinho assim Aqui nesse fuso a gente tinha feito esse repartidinho no meio ali Eu vou tentar seguir essa mesma tendência Vamos fazer aqui reto Aqui por esse lado Ok, ok eu tenho, eu tenho começado, né? Agora que já faz um tempo que eu tô fazendo um pouco de, de artes nesse estilo aqui, de, de ícone, eu tô, eu tô começando a desenvolver alguns, alguns instintos, assim, eu quero dizer, eu tô começando a desenvolver algum tipo de estabilidade na hora de fazer esse tipo de coisa. Isso é muito legal porque, que nem eu tô fazendo aqui, eu não tô inventando agora essa ideia de fazer esse esboço em duas etapas e tudo mais, eu acho que é algo mais ou menos assim mesmo que, que a gente acaba desenvolvendo, né? Quais são os seus hábitos na hora de desenhar algo que é pra ser mais acelerado? Porque é, é eles que vão... Definir a sua velocidade, né? Nesse sentido. Quando o pessoal pergunta, Guilherme, o que eu faço pra desenhar mais rápido? É complicado dizer. Eu, eu já disse uma vez que você também precisa treinar para a velocidade, né? Eu já disse isso uma vez. Mas a ideia de que você só consegue fazer rápido porque consegue também fazer lento... <risos> É uma ideia muito boa, né? Se você não consegue fazer lento, como é que você vai fazer rápido, né? Você tem que fazer lento primeiro para conseguir fazer rápido depois. É, essa é uma noção fundamental, né? Eu acho que faz bastante sentido. Sim. Outra coisa que é um fundamento legal, galera, que eu tô tentando aplicar aqui, né? Você pode reparar que eu fiz esses três pelinhos, mas é tem uma decisão de design em relação a por que esses pelos estão divididos desse jeito, né? Normalmente é aquela relação de pequeno, médio e grande que já é algo bem legal nesse sentido. Mas eu sinto que três é um conjunto bom pra você fazer quando é esse tipo de, de ferramenta. De ferramenta não, de puxadinho assim, sabe? Tem tanta coisa legal que dá pra você ah, botar é, design em cima. Eu tava vendo isso, essa dica, eu acho que eu peguei ela muito forte mesmo quando o Pedro Duta comentou ela numa live dele. É... <risos> Num desenho que ele tava fazendo de mim, na verdade, até. E era muito legal essa, essa ideia de... Tudo pode ter decisões criativas de design em cima. A, até um formato de pelo, que às vezes a gente imagina que o formato de pelo é uma coisa meio que tipo... Ah, do jeito que, que sair Mas não, né? Tudo pode ser setado, configurado pra ter algum apelo estilístico. Isso é muito maneiro. Vamos fazer aqui uma grinch ou sombra selica E aqui vamos fazer esse... Esse tapazóio dele pra cá e pra cá sim. Eu tô gostando disso daqui, hein? Eu tô gostando, eu acho que tá funcionando. Vamos fazer um. Um cacho um cola aqui pra ele. É, pra quem não tá sabendo, pessoal, eu vou. Acho que, acho que tá aqui num momento bom pra gente. Pra, pra eu revelar um pequeno projeto secreto que aconteceu aí. É, a fim de produzir algumas novas experiências da minha vida, pra eu poder ter algo pra comentar com vocês também, né? Pra quem não tá sabendo, a minha experiência com ícones aqui, que nem, que nem este que você está vendo aqui agora, tem crescido muito recentemente por causa de um experimento que surgiu aí na Twitch. A ideia era... era que eu tava dando um monte de sugestões, né, que... Especialmente o Karkov que perguntou né Guilherme, como é que eu faço pra começar a fazer grana com desenho agora, sabe, né? Me dá uma, uma estratégia aí, sabe? E aí eu, eu pensei numa ideia minha ideia foi essa mesmo, né? Fazer arte comissionada, que é um, um lugar onde os níveis de exigência para algumas coisas, pode ser mais leve. Você pode. Em, em uma das ideias era justamente essa: de que você pode escolher o tipo de produto que você quer oferecer. Então você não vai ter que fazer um folder, fazer um negócio. Você pode falar: Ó, eu vou fazer ícone. E esse daqui é um desses produtos iniciais que fazem bastante sentido na hora de, de você iniciar, sabe? Para mim parece ser uma, uma boa ideia para começar. É fazer esse tipo de produto aqui. Então eu dei um monte de sugestões de como é que você faria para crescer uma, uma conta nova do zero, né? O que você teria que, né? Quais são algumas táticas para você fazer isso dar certo, é... e eu dei um monte de, de sugestões. Aí eu reparei que eu nunca tinha feito nenhuma delas. Era, eram só ideias! <risos> Que tinham um embasamento em experiências de outros colegas, de gente que realmente vive e trabalha com isso. Mas naquele momento, todas as sugestões que eu tinha dado, elas eram mais ou menos hipotéticas. Não eram frutos de uma experiência real que eu tive e eu falei, não, isso daqui funciona assim, desse jeito. Eram só é, conclusões que eu tinha chego, né, que eu, eu cheguei ali, observando outros artistas. E é muito bom ter esse ponto de partida. Mas eu falei, acho que tá na hora de botar a teste isso, Quanta grana eu consigo fazer com esse tipo de coisa? Em quanto tempo? Como é que funciona? Então, todo esse experimento está rolando neste momento. Eu peço para que você não procure essa minha conta, porque parte da, do sucesso desse experimento é que ninguém saiba até eu trazer os resultados. Porque se vocês entrarem lá, vocês vão modificar todas as minhas estatísticas, né? Olha só, teve um milhão de acesso aqui naquele dia, né? Por quê? Porque. Eu, né? Então, a minha ideia era como é que eu faço para crescer uma conta nova do zero. O que funciona, o que não funciona. Que me ajuda Então em breve eu estarei comentando com vocês Todas as minhas profundas conclusões tem sido muitas tem, Eu tenho aprendido muita coisa mesmo Foi muito bom fazer esse, esse experimento E eu acho que eu vou ter bastante coisa legal pra comentar Estamos com 17 minutos faltando muito bom! Vamos começar a colorir esse negócio. Eu quero fazer uma iluminação que seja diferente dessa, pra gente não ficar se apoiando na mesma ideia. Eu vou fazer o quê? Talvez fazer... Vamos pegar um azul aqui, um amarelo. Isso, isso aqui não é, não é ruim, não. Leme, como é que você faz pra pensar em padrões de cores? Eu vi em fotografias e já desenhei algumas várias vezes. <risos> Só por isso. Porque essa é uma parte muito complicada de, de, de você trazer pro seu trabalho. Que é tipo, esses padrões mais naturais de paletas de cores que tem a ver com horários do dia e tudo mais e Diferentes condições atmosféricas, né? Tudo isso daí você pega olhando muito para referência e tentando absorver o máximo que dá ali Daquilo que você tá tendo de inspiração, é, de referência visual para fazer aquilo lá funcionar então, Isso aí é muito importante Vamos pegar um tom bem morto para esse grint Aqui, ó, não vou, não vou fazer essa burrice, não, de fazer tudo na mão. A gente não tem tempo pra isso, não. Eu vou selecionar aqui com aquela varinha, varinheta mágica. E onde não der, vamos mandar no laço tu mesmo. Tá, é, senhor, senhor, por favor. Com licença. Ok, ah, meu Deus. Tá, seleciona aqui, seleciona aqui assim. Eita, Ô, uh, trembão. Vamos lá, muito bom. Ok, passa aqui. Ups. Que tomar, tem que lembrar que tá, tá invertida a seleção né Aqui ainda Uf, Difícil que o, o, o sistema límbico aqui Não, não, não comparece assim, não a missão Beleza, beleza, beleza Vim aqui no selecionar, modificar, contrair Contrair alguns pixels essa seleção Vou pegar o baldinho Taca ali o baldinho nesse negócio é, Eu vou mesclar essas nuvens aqui Eu vou pegar um, um brush redondo Fofo, 1200 Pega no multiply Pega aqui um um negócio e vamos, vamos tacar uma vamos tacar um outro tom aqui eu quero um outro tom de para dar, dar uma quebra aqui vamos fazer isso vamos aumentar isso daqui aumentar esse brilho porque eu gosto eu gosto eu gosto vamos pegar um, um blur tacar um motion blur aqui para cima mesmo acho que já dá uma uma aliviada nessas nuvens né? Quem sabe podia estar tá nevando né? Estamos aqui em Kenlândia Deve estar tá próximo do Natal Porque o Grinch está fazendo planos malucos Então vamos, vamos botar uma, uma nevezinha aqui Quem sabe até na frente do, do personagem Vamos botar uma, uns frocos de neve Quem sabe a gente consegue até usar o nosso Brush de pontinhos A gente tem um brush de pontinho aqui assim, ó. Dá pra fazer um negócio mais ou menos assim Pegar esse blur aqui Mete um motion blur aqui também no ângulo Só pra gente ter um negócio legal Vamos pegar um um brush fofo aqui, apagar esse negócio também. Maravilhoso! Mas que delícia, Guilherme. Que gostoso, né? Pra você vê <risos> Ok, eu vou jogar isso pra trás dessa camada, porque eu não quero lidar com essas cores aqui agora. Vamos selecionar outras cores aqui pra isso. Vamos lá, tá tudo certo, tá tudo certo. Três minutos, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ó, a gente escolheu, escolheu essas cores aqui pro, pro céu, e eu vou tentar incluir um pouco desses tons azulados nessas áreas brancas aqui, que no caso é esse parte Do... do... Do pescoço aqui desse casaco maluco Vamos dar uma deletada aqui nessa porção E vamos pegar um tom Eu quase puxei ali do puri Pur, Pur, Half Mas eu acho que não dá pra puxar tom do purif Pelo Photoshop O vermelho tem que ser um negócio assim mais, mais pro azul, né? Tá bom, pra ser um tom Um tom de base aqui escurecido, Beleza, vamos tirar aqui um pouco desse pedaço Vamos fazer mais uma camada, eu quero pegar aqui um tom mais rosinha, mas eu quero, acho que é mais fácil puxar ele aqui pra esse Hum, mais, mais ainda. Aqui eu gosto, aqui eu gosto. Eu acho isso muito legal, viu gente, tem vermelhos, nem... o vermelho puxado pro roxo, né, e o vermelho puxado pro laranja, eles são muito diferentes. E eu sinto que muitas vezes a aparência de, de tecido e pele... É, seja ela de qualquer que seja a natureza, né, gengivas ou orelhas ou até mesmo partes mais avermelhadas do de uma pele mais clara, e de uma pele mais escura também, puxar pro laranja tende a dar mais certo em alguns momentos. Então a gente fica tipo, ah, a boca é rosa. Aí você fica caçando o rosa lá em cima aqui, né? E nunca fica do jeito que você quer. E às vezes o rosa que você quer, ó, é esse daqui. Sabe, ele tá do outro lado, é um rosa assim, ó, né? Muitas vezes ele tá ali. 12 minutos. Guilherme, eu acho que você deveria ter falado menos e desenhado mais. Olha, você me deixa em paz, tá bom? <risos> olho. O olho tem que ser um amarelo gritante, né? Vamos criar mais uma camada aqui. aquele tapa-olho. Vamos pegar um tom azul. Vamos botar mais uma camada. Vamos pintar ele aqui assim. Esse narizinho vai ser um tom esverdeado mais pro azul. Faço questão de que ele tenha um outro tom aqui. Eu vou preservar ele numa camada diferente. Eu não quero me aborrecer com isso Tá bom, pra essa pintura O que, que a gente vai fazer, Guilherme? Vamos lá Eu vou pegar esse brush aqui, vou diminuir bastante O flow dele, esse é um brush que eu fiz Que o flow dele é totalmente desregulado <risos> O flow dele tem que estar tá muito baixo pra ser um flow baixo mesmo né? Então se você deixar ele no 1% ó, ele, ele ainda pinta bem né? Eu acho que pra mim é bom Porque eu tenho a mão muito pesada, então um brush muito pesado também Favorece eu a, a desenhar com um pouquinho mais de paz Vamos lá, eu quero, eu quero pegar um tom que seja a versão clara desse personagem é, E eu vou iluminar metade da cara dele assim Então esse, essa, esse lado aqui do focinho Eu acho que eu vou pegar esse lado aqui do focinho é, Parte aqui do cabelo, certo? Vamos montar ainda mais esse brush que eu acho gostoso é pintar assim ai que delícia Vamos fazer aqui parte dessa bochecha Parte aqui desse pescoço Bem legal quem sabe até aqui a gente consegue ter alguma influência. Olha, olha, olhando bem, dá pra gente. Como isso aqui é uma curva mais, mais suave, né? A gente consegue fazer essa transição aqui. Vou pegar um brush bem fofo só. Pintar aqui por cima. Aí, ó. Tá funcionando, eu acho. Eu vou aqui fazer alguns recortes aqui nesse lado, ó. Eu quero uns cabelinhos. Eu quero os cabelinhos, certo? Eu acho que dá pra gente ter uma influência aqui, uma luz. Uma luz rebatida, 9 minutos mais brancona aqui, assim, desse lado do rosto. Olha só, eu acho que valoriza bastante. Vamos pegar esse tom. Pegar um tom bem claro aqui pra ele, mais puxado pro amarelo mesmo. Hum, será que a gente ia ter a iluminação desse lado aqui em cima? Eu acho que sim. Eu vou fazer algo desse jeito. Tá bom, vermelho. Vamos puxar esse vermelho também lá pro, pro laranja, que eu acho que a gente consegue justificar um pouquinho melhor. Ok, vamos pegar um, um amarelão aqui agora. Taca aqui. Taca aqui, desse lado. Muito bom. Eu vou, eu vou botar um pouquinho de um, de um alaranjado aqui nesse, neste lado daqui do olho. Vamos fazer o mesmo com os dentes Pegar um tom mais escuro Só pra dar uma, ó Dar um charme aqui em cima E aqui embaixo <risos> Ai, que coisa horrorosa Mas o grint, o grint tem que ter esse negócio assim, né Vamos pintar esses contornos aqui agora ó. Vou pegar um tom De um vermelho mais De um, de um verde mais escuro aqui Mas pode ser um Pode ser um pouco mais saturado também, que não tem problema Isso aqui, isso aqui dá um, dá um... Isso aqui é tão bom, gente Isso aqui é bom demais Vamos pegar aqui mais uma corzita Desse lado aqui também Este esqueminha aqui Pegar um tom um pouquinho mais, mais escuro do que esse Você pode ver que agora a gente vai ficar com uma imagem, né? Que não tem muito contraste, né? A gente perdeu bastante daqueles contrastes Que o, o traço preto, ele traz pro nosso desenho Então eu vou... Eu vou puxar em alguns lugares aqui Além desse contorno mais escuro eu vou puxar com certeza algumas sombras de oclusão Aquela sombra projetada de oclusão, se você já, né, você já deve ter ouvido falar em algo mais ou menos parecido com isso Certo, Guilherme, o que você quer dizer com essa so sombra projetada de oclusão aí? Eu vou mostrar pra você, eu vou mostrar pra você você vai falar Nossa, Guilherme, como é que eu nunca pensei nisso antes? Pois é, né? Assim é a vida O que eu vou fazer, ó, vou abrir uma camada nova E eu vou pegar um tom bem escuro aqui E eu vou pegar um brush um pouquinho mais, mais calibrado aqui, ó então, em algumas areazinhas, eu quero trazer essas oclusões bem mais drásticas que a gente consegue é, quando a gente tem um, uma, uma luz e sombra mais dinâmica assim. Neste caso daqui, tô achando que aqui a gente consegue até fazer uma, uma sombrosa para esse lado aqui assim. Quem sabe algo assim, ó. Talvez. A gente tem alguns minutinhos ainda para cogitar se isso daqui é legal ou não. Eu, no momento, gosto. E eu quero trazer uma sombra, um core, um core de uma sombra aqui, uma, uma sombra mais forte, bem no meio desse, dessa transição aqui de tons. Eu vou pegar esse brush e deixar ele num flow bem baixinho, pra gente poder trabalhar aqui com uma pincelada bem suave. E ir fazendo isso daqui assim, ó, bem nessa, nessa divisão entre essa luz de rebatimento aqui. Eu acho que isso aqui dá uma valorizada boa também. Né? Vamos passar um pouco para cá. Pensei um pouquinho aqui, essa parte do beijo Acho que esse beijo aqui até, ó, dependendo... O Grinch ali, o Grinch, o Grinch original, o Grinch do Jim Carrey ali, né, no filme, ele tem um beiço mais humano, né? Porque não tem o que fazer, né? Tem uma pessoa embaixo ali mesmo. Se pá, hein? Vou dar só uma agora aqui, uma calibrada nesse daqui, ó. Com os brilhos especulares aqui de cabelo, né? Um cabelo especular especularizante. acho acho isso interessante, né? por que que eu tô conseguindo aplicar todos esses essas ideias, esses fundamentos aqui? tá tudo funcionando? porque eu já fiz um monte de vezes com muito mais lentidão, né? isso também é <risos> é importante. e e essa compreensão, né? o quanto que você tá conseguindo é, o quanto que você já desenvolveu de entendimento prático Dessas coisas que você leu por aí, viu num vídeo, fez num negócio Nada disso funciona por si só Você tem que desenvolver a, a, a aplicação prática daquilo né? É isso que vai dar pra você a, aquela forma ah, eu sei como que eu aplico aquilo naquela parte do meu desenho Então... A experiência nesse ponto vai ser muito boa. Por experiência, eu digo prestar atenção também, né? Prestar atenção de... <risos> eu não tô chamando você de desleixado, não é isso. Não me entenda mal. Apesar que às vezes eu tô te vendo aí. Eu tô, tô vendo o que você tá fazendo de qualquer jeito. Mas a ideia é essa. É tentar absorver talhos dentro do seu processo e falar... Putz, isso daqui... Me ajudou naquela vez. Então, para isso, você tem que estar tá prestando atenção no porquê você está desenhando aquela coisa daquele jeito. Tem muita gente que só faz e se vira e funciona. Aí o que, que acontece? Você acaba desenvolvendo um monte de habilidades que você não consegue reproduzir novamente. Isso é um problema, e aí você fica com aquela impressão de que o seu desenho é mutante, né? Cada dia tá de um jeito, cada hora uh, você percebe o seu potencial de uma maneira diferente. Eu sinto que isso é normalmente sintoma dessa, disso que eu acabei de falar. Sintoma de que você não entende com mais profundidade as etapas desse processo e o que faz cada coisa sair de um jeito. Né? Eu poderia ter colocado uma cor de base aqui que seria muito escura e talvez me daria mais trabalho, ou eu poderia ter feito oposto, eu poderia ter feito, começado com uma cor muito clara e eu teria que corrigir mais aqui nessa, nessa etapa. Então, por que que tudo parece que se encaixou bem aqui nesse final? Eu tô, eu tô bem satisfeito com o que a gente conseguiu de resultado, né? Funcionou porque... <risos> Eu já fiz um monte de outras vezes que eu tive que dar muito mais volta. E eu acho que isso é, um, é uma coisa que você só desenvolve se ferrando também, viu? Você, tem, tem, você vai ter que descobrir o seu processo e o que funciona pra você fazendo, né? E vendo o que que, o que que rola. Tenta fazer com esse limite de tempo. Tenta ver o, o por, por que, que se, se deu certo o que foi que você fez que funcionou. Se não deu certo, o que foi que ficou faltando. Né? Você deu volta demais na hora de escolher cor, você não conseguiu tomar aquela decisão de forma mais, mais rápida Por que, que não conseguiu? O que, que tá faltando ali? Você tem pouca referência visual, você tem pouca bagagem visual sobre esse tipo de pintura né? de, de, Que tem, envolve esses tons do dia e tudo mais O que, que foi que aconteceu? É isso que eu quero que você reflita Reflita sobre cada... Porque se você né, muitas vezes fala, ah, eu não sei o que estudar agora Qual que é a fraqueza que você pode abordar no seu próximo estudo, né? Isso daqui vai apontar muita coisa para você. Uma coisa que eu quero fazer agora, eu quero trazer um novo core aqui de sombra justamente nessa transição, ó. Então vamos fazer ele, ele aqui assim, esse negócio. Quero dar uma, um tratinho desse jeito Ok, vamos pegar aqui o tom Tá faltando um minuto Ai, meu Deus do céu Vamos pegar aqui um brilhinho branco Fazer um, um negocinho assim E eu quero um contorninho preto Um contorninho preto em volta do brilho branco Às vezes valoriza muito, viu? Eu não dava esse valor todo não pra esse, esse negócio É, O dente do Grinch em tese é meio torto Meio quebrado, meio feio Então eu vou, eu vou dar uma, uma judiada Né? Acho que tava mais bonito antes, eu vou deixar do jeito que tava mesmo Vamos, vai ser o Grint Gato Fazer o que assim a vida? Vamos botar um brilho aqui nesse beijo. Nossa senhora, tem muito pouco tempo aqui agora, hein? Tem muito pouco tempo Vamos pegar todas essas camadas aqui, duplicar, merjar Duplica, vamos dar uma, uma alteradinha aqui bem de leve no, nos valores Vamos aqui no, no puxo verde só para esse ladinho aqui Muito bom, filter, sharpen, sharpen Acabou Cinco minutos, é mão pro alto, é então eu acho que essa é a primeira vez que eu tô falando aqui sobre esse assunto de arte comissionada, quais são os produtos que funcionam para você adentrar neste mercado. Espere os resultados do nosso experimento para ser divulgado aqui no YouTube em breve. E eu fiquei muito feliz aqui com o resultado desse ícone, espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais e também assistir as lives que acontecem na plataforma roxa. Pessoal, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Falou, deixa um like aí, velho. Pelo amor de Deus. Deu uma pra... foi... foi legal, não foi? Ah, batendo papo e tal.